É Senhor Membro do I3E, professor assistente no Departamento de Engenharia dos Sistemas de Computação da Universidade dos Andes. Carlos, com a palavra. Muito boa tarde a todos. Como muito bem me apresentaram, eu sou o Carlos Andrés Lozano, professor na Universidade dos Andes. E quero agradecer ao LACNIC por nos convidar para essa iniciativa de pesquisa aplicada. Como eu falava hoje de manhã, somos cinco universidades, estamos começando nesse processo. E o que eu venho contar hoje é uma coisa que temos trabalhado nos últimos anos. Mas A gente tem se focado na internet das coisas como vocês podem visualizar na apresentação e é porque a internet das coisas hoje é uma realidade na América Latina nós encontramos a internet das coisas nos nossos dispositivos pessoais muitos de vocês devem ter um relógio inteligente ou algumas outras coisas que permitem ter sinais biométricos ou de controles ou que usamos para os nossos esportes ou que fazemos para o monitoramento dos pacientes mas também nas nossas residências temos em casa é, com o um televisor inteligente com o Alexia conectado também encontramos facilmente hoje nas indústrias da América Latina internet das coisas não é uma coisa que virá no futuro mas que já está nos nossos países e que de acordo com isso temos que começar a trabalhar com ele Certamente, podemos nos encontrar com dois tipos de implementações diferentes na internet das coisas. A primeira está mais focada na internet de, de, do consumo. Essa internet que nós, como pessoas, temos em casa ou que temos para nosso uso pessoal. Aí vamos encontrar muitos aplicativos. Podemos usar dispositivos de acompanhamento, tags, tags agora com o iPod coisas tão simples como o nosso relógio, mas também os dispositivos residenciais que estão conectados, já não é apenas a TV, é a geladeira, tem também tudo que é eletrodomésticos, eletro é, é temperatura controlada, música ambiente, um monte de coisas com nossa casa inteligente. Por outro lado, temos a internet industrial, e aí temos um crescimento muito importante na nossa região, devido por razões múltiplas, principalmente pelos custos para as implementações, mas também por políticas governamentais que na América Latina foram desenvolvidas. No caso da Colômbia, nós temos no nosso Plano Nacional de Desenvolvimento uma política de transformação digital onde a internet das coisas industrial, a indústria 4.0, é um dos componentes importantes do desenvolvimento do país. Quando a gente dá uma olhada no âmbito mundial, vemos que este mercado realmente está crescendo num ritmo acelerado. Hoje podemos perceber que o mercado cresce exponencialmente e espera-se que para 2028 possa chegar a um trilhão de dólares. Isso é muito dinheiro investido numa área que é altamente importante para o desenvolvimento econômico dos nossos países. Sendo este um dos esquemas que mais cresce, que mais apoiamos do governo, então começam a se gerar algumas divisões muito simples. Quando a gente se foca no que é a internet de consumo, vamos é, encontrar algumas coisas que o estado atual são novos dispositivos, novos padrões ou normas, novos protocolos, além de Bluetooth, que tem muitos... Temos protocolos de diferentes tipos, com diferentes protocolos de comunicações. A conectividade ocorre de uma forma ad-hoc, isto é, redes não estruturadas, que vão nos possibilitar que os dispositivos se conectem conforme necessário, e a sua criticidade é baixa. Isso quer dizer que a perda de dados, um dado errado, um dado atrasado, não gera um problema significativo no serviço. E, finalmente, o volume de dados, mesmo que é um volume alto, como todos os volumes que temos na Internet das Coisas, não é tão alto como na Internet das Coisas Industriais. Quando começamos a fazer a revisão da Internet das Coisas Industrial, percebemos que está voltado totalmente para a comunicação com as máquinas e as máquinas com sistemas, os serviços e as pessoas aqui já existem muitos, muitas normas existentes de comunicações industriais que já foram implementadas em muitas das indústrias dos nossos países adicionalmente vamos entender que a conectividade desses dispositivos já foi estruturada vemos que a maioria desses não são fixos, isso é que não vão se movimentar por exemplo, numa empresa de automação podemos ter máquinas de, de, de, de, de controle numérico, algumas coisas disso então temos nós fixos e a administração da rede centralizada isso vai gerar uma necessidade diferente na hora de implementar a internet das coisas lá e adicionalmente uma coisa muito importante é que os dispositivos são de missão crítica, por quê? porque são dispositivos voltados para o desenvolvimento do core do negócio da organização. Estamos de, trabalhando com dispositivos que devem ser controlados para gerar os produtos e serviços da nossa organização. Portanto, é de, são de alta criticidade. Aí, problemas de tempo, confiabilidade, segurança e privacidade são mais do que importantes. E o volume de dados que vai ter, vamos ter é muito alto. Por isso, vamos nos concentrar, desculpem, acho que saiu um pouco do, do... se deslocou, na criticidade. Vamos nos focar em dois problemas altamente importantes. Adicionalmente, em muitas das empresas que visitamos o nosso país, que é a Colômbia, a união entre estes dispositivos que nós denominamos de tecnologia de operações e, suas, e com as tecnologias da informação se fez com uma arquitetura tradicional isso é vamos implementando uma, inúmeros dispositivos que vamos conectando a um sistema de monitoramento ou controle implementado na maioria na nuvem isso gera dois problemas importantes a latência que podem gerar se a gente tomar decisões na nuvem e aí fazemos o processamento de dados, vamos ter que aguardar que o dispositivo pegue a informação, mande a nuvem esses dados e aí seja processado e devolvido ao dispositivo. Além disso, desculpem que as setas ficaram ao contrário, temos que os dispositivos na camada física são dispositivos de baixa capacidade de, de, de, para, de captura de dados. Não podemos saturá-los, porque isso geraria um alto custo nos dispositivos que temos que implementar. A maioria dos dispositivos são cartões de baixo custo, S32, que permitem conectar é, de, com sensores e mandá-los por Wi-Fi ou outros tipos de redes para nosso sistema na nuvem, que, como vocês sabem, tem uma alta capacidade para fazer cómputos e a, para a lógica do armazenamento dos dados e a centralização deles. Então, Dentro disto começamos a ver que o tempo real dentro dos sistemas IoT tem uma preponderância. Basicamente, a internet das coisas industrial, o que procura é conectar esses dispositivos, essas máquinas em tempo real com outras máquinas, com sistemas de monitoramento e atuação e com pessoas, para então tomar decisões no menor tempo possível. Isso, dependendo logicamente do sistema que eu, que eu quero ter, pode gerar pressões importantes na comunicação nos sistemas de informações da indústria. Por um lado, em muitos desses dispositivos, teremos dois tipos de dilemas importantes. O primeiro tem a ver com a latência para a tomada de decisões. Basicamente, é essencial que a informação se transmita, seja transmitida da maneira mais rápida para o tomador de decisões, para ser devolvida também no menor tempo possível. Em sistemas com centralização na nuvem, vamos ter problemas. Além disso, com certeza, nossos sistemas de, conex, de, de conexão vão gerar é, um tráfego nos nossos sistemas de TI que vão competir por recursos na rede. Por outro lado, claro que a integridade e a confiabilidade dos dados são primordiais no sistema. É importante então garantir que os dados sejam os dados reais. Porque qualquer modificação pode implicar um déficit na qualidade do produto ou serviço. Primeiro que nós propomos para as empresas no país que começaram a trabalhar com a arquitetura IoT distribuída... É, dependendo do tamanho da indústria, adicionar camadas é, adicionais. Vocês já viram a computação, por exemplo, na borda e a computação de névoa. Na computação na borda, vamos ter um processamento mais perto do campo, da camada física e vamos ter um armazenamento um pouco maior do que o do dispositivo físico, que vai pedir, permitir tomar decisões, vai permitir uma baixa latência e os dispositivos vão poder se conectar com mais rapidez. A ca capa da névoa... Vamos ter algo mais, mais, melhor situado, mais bem situado, com a análise dos dados que recopilamos de múltiplos sensores em diversos pontos da indústria e o um armazenamento local. Finalmente temos a cavada da cloud, da nuvem, onde estaria toda a parte do processamento da lógica do negócio. No entanto, todas essas arquiteturas devem ser adaptadas à necessidade de cada uma das instituições ou organizações. É melhorar mas o que queremos é procurar uma melhor latência na resposta e também as capacidades de tomar decisões com a informática. Encontramos então duas alternativas para os nossos problemas. A primeira é a latência. Embora nos sistemas industriais já tenhamos algumas técnicas com melhor esforço, e outros para poder separar algumas coisas, queríamos explorar é, TSN, Time Sensitive Networking, que é um padrão gerado a partir do 802, a força de trabalho 802.1. E o que esse TSN procura é tentar, através de uma série de normas, determinar, de, determinar certos parâmetros de serviço de forma determinista. É, o que quer dizer isso? Nós vamos usar a infraestrutura existente e manter os parâmetros como uma latência limitada, uma perda de pacotes limitada, uma baixa variação também de pacotes. Time Sensitive Networking é proposto como uma das primeiras implementações nesse tipo de ambientes, procurando garantir a baixa latência que teríamos na transmissão desse tipo de redes. Por que TSN? Porque nos permite jogar com três elementos chave, sincronização, contratos e interoperabilidade do sistema. Quando falamos de sincronização, estamos alocando tempos de transmissão para garantir níveis de encolamento e latência é, esperados dos transmissores. Numa rede OT, nem todos os dados que eu enviei precisam ter uma prioridade alta. Alguns dados podemos pegar de tempo, de, periodicamente, não há problema com a demora no sistema. Mas outros, é importante que tenha uma latência baixa. Então, vamos é, ajustar esses limites de acordo com o que o sistema precisa, o sistema com o qual estamos trabalhando para fazer isso, usamos então os contratos, garantindo então é, o nível de serviço requerido de acordo com as especificações. Aqui temos ajustes de as necessidades de tráfego para, para priorizar o tráfego. Então teremos tráfegos de alta prioridade e outros de baixa. E finalmente, o TCN também permite que lidemos com a interoperabilidade de forma a que incluir outros sistemas. Isso vai permitir o balançamento da minha rede para que nem todos os tráfegos sejam priorizados e que essas condições tão estritas que existem num modelo de Time Sensitive Networking não se apliquem a todos os pacotes da rede o que queremos e que isso melhore os custos e modelos de custos da rede para que não todos os pacotes estejam sendo enviados com as mesmas características. Dentro desse esquema, nós estivemos trabalhando com um esquema básico, onde implementamos três cenários propostos, como o que vocês estão vendo, que é um Ethernet industrial, outro de TSN sobre Ethernet industrial e, posteriormente, um, outro que inclua uma camada de rede para propor uma solução. Sobre esses três cenários, é, exige, é, trabalhamos com diferentes é, cap, é, níveis de congestão, o congestionamento. Aqui, o que quisemos foi poder olhar para o impacto de introduzir numa rede da internet industrial, TSN, e depois uma camada HET sobre esse mesmo esquema. Este primeiro cenário nos dava a linha base da formação dos processos. Aqui tínhamos alguns processos de alta prioridade e outros de baixa. Tínhamos um tráfego num cenário médio, outro baixo outro alto e então o que nós fizemos conectamos os positivos IoT aos seus eh, provedores de serviços aos seus serviços do data center para controlá-los e depois ter uma linha base para fazer comparações introduzimos então depois esse framework do TSN definido pelo, pela eh, norma 802.1 e na mesma topologia que tínhamos na internet industrial eh, decidimos fazer Testes. A base era a ver qual era, base de, qual era o impacto do TSN na rede nesta implementação. E, finalmente, o que fizemos foi fazer uma distribuição com computação na borda. Aqui colocamos alguns gateways, como vocês podem ver no tráfego, que centralizam as informações e permitem múltiplos pontos de atendimento para os nossos sistemas de IoT. Isso simplifica o número de hops ou saltos e, diminui, e os diminui para poder atendê-los. De acordo com esses esquemas, fizemos, rodamos várias simulações e descobrimos três coisas importantes. A primeira é que o uso do TSN Edge nos permite desenhar topologias que são muito eficientes para garantir algum tipo de tráfego na nossa rede. Isso vai dar mais confiabilidade aos serviços da internet, da internet IoT industrial, e a segunda coisa, que a TCN, como, é, por, trabalhando sozinha, nos permite garantir esses parâmetros de rede importantes nos serviços críticos nos ambientes de IoT. É importante levar em conta, então, que muitos desses serviços são coisas com as quais hoje em dia começamos a trabalhar na redistribuição elétrica e tudo que tem a ver com os Smart grids neste esquema. Neste primeiro esquema do trabalho com o TSN, percebemos também que pode ter um, haver um impacto negativo sobre os serviços de baixa prioridade na tecnologia, já que a maioria desses recursos serão dos, do, daqueles com mais alta prioridade. Quando interagi, interage com o fizemos uma tecnologia mais leve, reduzimos os gargalos e a latência também. Reduzimos também o número de saltos entre a rota de origem e de destino. Vimos que o TSN era é uma boa alternativa dentro da implementação dos sistemas de IoT para garantir a latência. Depois focamos em outro dos problemas importantes, essas são as duas linhas importantes que temos aqui, a detecção de ataques à redes IoT. Claramente hoje é um dos problemas que... que que estão na moda, digamos, vimos isso anteriormente mais cedo hoje, e vimos também que os ataques, vimos também os ataques de, a sistemas é, de OT. Aqui temos o que o crescimento, vemos que o crescimento é exponencial, estamos falando de milhões de ataques. Isso é mais ou menos para o final do, de 2022, no quarto trimestre, então falamos de 129 milhões de ataques. Começando em 2018 com 33 milhões aproximadamente. Vemos aqui um problema sério e a cibersegurança da Internet das Coisas Industriais começa a adotar uma perspectiva importante no desenvolvimento dos sistemas da Internet das Coisas nas empresas. Aqui, para fechar, dizemos o que precisamos, o que queremos é proteger os dispositivos, os sistemas e os dados desse, desses ataques cibernéticos o problema aqui então é a complexidade que pode ser a inclusão de sistemas de proteção em dispositivos com baixa capacidade de processamento e com baixa bateria. Quando falamos de sistemas que não são alimentados, isso por quê? Porque temos dispositivos que terão problemas, porque precisamos que é, durem mais tempo sua vida dure mais tempo e quando introduzimos novos sistemas de segurança, introduzimos também novos aplicativos que, que, que consomem mais energia, mais recursos e não se dedicam especialmente à continuidade do negócio. Esse problema faz com que vejamos que os dispositivos físicos, a rede e o software podem gerar vulnerabilidades e aumentar a nossa superfície de ataque nos sistemas industriais. Quando vemos uma rede OT, poderíamos classificá-la em camadas. Há muitos sistemas desse tipo e este é o mais simples, com três camadas. Uma de percepção, uma física, uma de rede e uma de aplicação. Cada uma dessas camadas tem características e desafios em termos de segurança. Quando falamos de percepção nos referimos a tudo que tem a ver com a camada física e os dispositivos que estão grudados nas nossas máquinas. Então aqui vamos ver se usamos criptografia ou não, que seja o mais leve possível, que não gerem um problema no dispositivo. Devemos proteger os dados gerados nos sensores para garantir sua fiabilidade da transmissão e também desafios como acesso não autorizado, spoofing ou outros. Também ao comunicar os dados, quando saem do hardware e passam a rede de comunicação, vamos ter problemas para, por exemplo, a autenticação da identidade ou negação de serviços. Podemos ver que a injeção de códigos maliciosos, ataques de homem no meio. E finalmente, quando estamos na camada de aplicação, vemos problemas de privacidade, controle de acesso, divulgação de informação, entre outros. Esta, então, é uma das taxonomias mais completas que encontramos sobre ataques. Vocês podem ver que há diversos ataques, assim como quando falamos do, dos ataques do, no ambiente natural da internet. É, isso tudo é muito interessante. Vamos ver que podemos ver, ter ataques de, com base na categoria do dispositivo, no nível de acesso que, eu, que, que a pessoa tiver, na geração, no, de o nível de informação gerada, se eu estou fazendo isso no host ou em protocolos, usando protocolos. Hoje não é incomum ver dispositivos como o Flipper, que nos permitem colocar RFI, ter controle sobre alguns dispositivos, como, como por exemplo um veículo autônomo, se é um ataque baseado num protocolo específico de comunicação. Isso, indo mais além, levado a uma rede crítica da internet de internet industrial das, das coisas, internet industrial das coisas, pode gerar mais problemas. A nossa proposta: uma estrutura que permita identificar e conter os ataques de intrusão numa rede internet das coisas. Queremos usar duas tecnologias importantes que estão crescendo constantemente, Machine Learning, ou aprendizagem de, por máquina, e Blockchain. Com Machine Learning queremos detectar e com Blockchain queremos a contenção. Propomos o mesmo esquema que tínhamos agora há pouco por camadas, uma de dispositivos, uma do Edge e outra da borda e outra da Cloud. Nessa camada do nó, é, vamos ter um recolector que vai permitir juntar todos os dados que vêm da organização dos dispositivos e passar por um machine learning que já foi treinado e, posteriormente, dependendo de, de se há um ataque ou não, poder utilizar uma transmissão usando blockchain. Nessa primeira aproximação, a seleção do algoritmo de machine learning foi complicada tivemos que considerar dois, duas coisas importantes, o, o tempo de execução e depois o esforço informático, porque estamos falando de dispositivos de baixa capacidade computacional. Os nós é, não têm a mesma capacidade que os que testam na nuvem. Aqui, por exemplo, estamos falando do KN. No entanto... Ao longo desses anos, trabalhamos com outros algoritmos de machine learning para melhorar a eficácia da detecção e diminuir os tempos de resposta aos algoritmos. Depois, optamos por um blockchain leve para respeitar os princípios que, tinha, que, que havia de blockchain para que funcionasse da mesma forma que a, que, da, com que foi desenhada essa tecnologia. Acho que pudesse se adaptar ao ambiente da internet das coisas. Um então, blockchain se ativa quando dete detecta uma ameaça à segurança e gera uma transmissão criptografada dentro da, dos dispositivos com registros eh, de chave que existiam no, no, no colector. Aqui o que fizemos depois de criar essa estrutura, o framework fizemos foi fazer testes, Usamos alguns dispositivos conectados, sabemos que não são aqui os mais é, usados no mercado, mas sobre estes esquemas começamos a gerar nós de ataque com uma Kali embebida no Raspberry Pi. Aqui fizemos dois ataques importantes de e delegação de serviço considerando que estávamos usando o um dataset de treinamento de uma universidade australiana, que também encontramos no documento, no paper, e nos permitiu então fazer essa capacitação nesta rede. Os resultados. É importante entender que machine learning é uma estratégia importante para identificar os possíveis ataques, mas até agora trabalhamos com machine learning supervisionada, ou seja precisamos de um dataset para treinar esses, esses algoritmos e a maioria das empresas não vê isso como algo possível porque é preciso ter um tráfego etiquetado ou rotulado não só como um tráfego benigno, mas também dentro do possível para poder determinar esse, que tipo de ataque é ou seja, temos que ter esse tipo de ataque classificado para que a máquina possa aprender aprender-lo. O uso do blockchain foi bem, muito importante, conseguimos separar o tráfego maligno, identificar o nó que estava sendo gerado, que modelo estava sendo, porque nos permitia é, justamente chegar a uma criptografia é, que já estava no coletor. Então, isso nos mostrava qual era, qual era, nos dava informação sobre o ataque que estava sendo gerado na rede é importante então ver claramente, neste caso usamos KNN, porque é um classificador de múltiplas classes que nos permite identificar diversos ataques. Mas neste momento estamos trabalhando num esquema bem um, um, um, um pouco diferente para ter um certificado que diga, bom, é um ataque e depois então podemos passar para outro esquema para determinar que tipo de ataque é para e reduzir os tempos de resposta. Porque se começamos a procurar em múltiplas classes, vamos ter que identificar, em múltiplos, identificar múltiplos ataques levando um tempo que não temos, levando tempo demais para chegar lá. Esse é modelo que apresentamos foi escalável, teve boa resposta, conseguimos colocar mais dispositivos e quando começamos a aumentar a carga, funcionou muito bem. Para terminar este trabalho, propusemos uma, um trabalho de colaboração nesta universidade, ge, mo, é, montando uma smart grid uma geração de energia fotovoltaica, onde pudéssemos ter um espaço para que as outras engenharias pudessem estudar os algoritmos para tomar decisões, etc. Nesses painéis fotovoltaicos. Mas nesse mesmo esquema, podemos fazer testes de comunicação e ataque sobre infraestrutura real, isso porque as empresas não vão permitir que nós entremos numa organização e comecemos a organizar todo um hacking ético sobre os seus sistemas. Então, estamos começando a registrá-los através de um trabalho de colaboração para poder organizar melhor a informação e ter é, mais resultados. Estes são os dois artigos que eu mencionei, vocês têm acesso a eles, já foram publicados, têm acesso a eles na apresentação, era isso que eu queria contar a vocês nesse tempo que a CNIC nos cedeu para poder estar aqui com vocês. Esse é o meu e-mail, estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, pela sua excelente apresentação. Temos um minuto para perguntas. Temos perguntas é, remotas? Não temos. Acho que, então, o Carlos vai estar aqui até o final da semana. Se alguém tiver alguma dúvida, bom, é, procurem o Carlos é, e resolvam as suas dúvidas. Muito obrigado. Augusto. A seguir convidamos Gustavo Mercado Que vai falar sobre o teu